Mas do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E quantas vezes você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou quantas vezes você já falou para alguém, vai ser da vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, a vontade de Deus vai acontecer. Então, eu percebi que na palavra do Senhor existem quatro tipos de vontade de Deus. Nossa, só quatro? Ou isso tudo? Gente, não sei, pode ter mais, pode ter menos. Nesse momento, eu identifiquei quatro e eu quero compartilhar com vocês. A primeira vontade de Deus que eu percebi, ela tá aparecendo em Efésios 1, 1,1, em Atos 20,27. De novo, vai estar tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, depois você dá uma olhada tá. é, e tal. O que seria essa primeira vontade de Deus? A vontade eterna de Deus, ou seja, a vontade de Deus para sempre, ou desde sempre, desde sempre para sempre. Deus é um motor imóvel, já dizia Platão lá na filosofia. Então Deus começou, já tinha Deus. Terminou, vai ter Deus. Deus está sempre, Deus sempre terá. Essa é a nossa fé. Eles falaram, ah, mas é muito sobrenatural para mim. Gente, a gente está falando de Deus. Já dizia preto e branco, né? Não explica Deus. Ninguém explica Deus. Se você tem um pouco de dificuldade de tentar racionalizar Deus, eu sugiro que pare. Porque você não vai racionalizar algo que é completamente sobrenatural. E não pense que se você conseguir desenvolver uma teoria que explique algo de Deus, isso vai converter alguém. Porque não tem nada a ver com lógica, não tem nada a ver com racional. É igual apaixonar. Você não vai se apaixonar por quem, necessariamente, né? Por quem seja logicamente perfeito pra você, ou quem tenha, em teoria, as melhores coisas a te propor. Você vai apaixonar por quem tiver o feeling. E é essa mesma coisa com Deus. É... Você não precisa se preocupar em explicar as coisas. Então, vamos lá. Deus existe desde sempre e Deus estará junto conosco depois do sempre. Então, não tem começo, nem meio, nem fim para Deus, que Ele é eterno. E nessa eternidade, existe uma vontade eterna. Qual que é essa vontade eterna? A própria salvação, o resgate, a vida é, de jardim do Éden, né? A vontade eterna de Deus é o propósito eterno que Ele criou, não sei quanto porque não estava lá, Porém, Jesus estava, então ele deve saber. É para a humanidade. A vontade eterna de Deus é ter um povo. O povo de Deus. Que ele vai falar isso lá depois. Gente, meu caderno voltou, olha. tá acabando. Que ele vai falar de novo lá em Jeremias 32, 38. Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus. Existe algo precioso nessa vontade eterna de Deus. Que é a vontade de ter um povo. Família, ohana. Deus já é três em um, né? Que é ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo E ali já tinham anjos, já tinham seres espirituais Que não desobedecem Que é, têm uma vida completamente prostrada ao Senhor Mas o ser humaninho, nós, gente Nós somos proposta eterna do Senhor E esse proposta da humanidade eterna do Senhor É que nós sejamos povo de Deus Que possamos ser governados com Ele, por Ele, para Ele Que possamos conviver com Deus Sem essas dúvidas, sem esses medos, sem essas Barreiras, esses bloqueios que o mundo nos dá Então essa é a primeira vontade de Deus Para a nossa vida, que sejamos povo dele Para você ser povo dele Você tem que fazer parte ali da nação de Deus né? Então se eu sou povo brasileiro É porque eu me identifico com o Brasil Eu moro no Brasil, eu falo português Eu pago em real, não muito porque não temos reais agora Mas tudo bem é, Então eu eu tô completamente inserida No contexto do Brasil Se eu viajo para outro lugar, eu continuo sendo brasileira só estou brasileira em outro lugar Ser povo de Deus é exatamente isso, é saber que você não é desse mundo, você não vai ficar nesse mundo, você não tem que é, ser guiado pelas leis desse mundo. Quais leis? Essas leis de, tipo, tudo que todo mundo faz, você tem que fazer. É basicamente o primeiro mandamento da sua mãe, você não é todo mundo, você não é daqui, você é de onde o Senhor te sonhou, de onde o Senhor te criou, de onde o Senhor tem pra você. Você é povo amado do Senhor, Deus. Então, isso leva para a segunda vontade. Então, a primeira vontade de Deus, ela é eterna, é que nós sejamos povo de Deus. Que a gente tenha relacionamento com Ele. Que a gente seja governado por Ele. É, através daquilo que é melhor para nós. Então, a segunda vontade de Deus já é a consequência dessa primeira. Que é uma vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, essa é massa, porque ninguém conhece. Essa vontade soberana tem a ver realmente com soberania. Com o status dEle. Tipo, ele é Deus, pronto, acabou, ele não tem que nos contar todas as coisas e não conta mesmo. Então, tem várias vontades de Deus para a nossa vida que nós não sabemos e não vamos saber. E não adianta ficar perguntando, porque não é para ser revelado para nós. Não está na Bíblia, não é trazido por revelação sobrenatural, é uma vontade que tem a ver com planos do Senhor. E essa vontade soberana tem justamente a ver com o fato dele não dever explicação para ninguém, porque somos muito inferiores a ele mas você fala, nossa, que coisa tensa, meu Deus, como assim e ele não vai me contar? É só você imaginar seus filhos, ou netos, ou sobrinhos, crianças, bem crianças. É, você não vai chegar pra essa criança e falar pra ela sobre o código de barra do boleto, sobre imposto de renda, sobre é, políticas externas. Você não vai falar pra ele, pra aquela criança, sobre coisas que apesar de afetarem ele, porque ele existe nessa galáxia, ele não vai conseguir lidar. Ele nem sabe do que se trata, ele não tem poder para resolver, e não vai mudar nada na vida dele, porque a vida dele é muito menor do que essa questão. Então, da mesma forma que nós, seres humanos, não falamos para as crianças muitas coisas, porque não é o momento, não é o tempo, não tem entendimento, não há maturidade, Deus também faz isso conosco, porque entre Deus e nós, dá na mesma. Então, a vontade soberana de Deus, ela não deve ser buscada. Você não tem que ficar perguntando para o Senhor, simplesmente porque você não vai precisar saber. Tem várias outras vontades que é necessário que nós busquemos. Mas a vontade soberana de Deus ela tem a ver com fé, tem a ver com descanso, tem a ver com eu creio e pela fé eu vou descansar na vontade soberana do Senhor. Porque o que é vontade soberana de Deus vai acontecer independente de qualquer pessoa. Essa é a diferença. Então a primeira vontade que eu falei, a vontade eterna de Deus, é a vontade... Dele, de que o povo todo se renda, de que nenhum se perca, de que todos se salvem, de que sejamos todos povo de Deus. Então, tem a ver com pregar para as pessoas, tem a ver com amar as pessoas, tem a ver com evangelizar, tem a ver com falar do Senhor. Vontade eterna de Deus, trazer as pessoas para Cristo. Segunda vontade, vontade soberana de Deus, que é aquilo que nada nem ninguém pode atrapalhar. Que é aquela vontade soberana de Deus, que é soberana mesmo, eu vou fazer, pronto, acabou, quero ver quem vai falar, porque eu sou Deus, entendeu? É essa vontade. Então, essa tem a ver com fé, com descanso, são as coisas que vão acontecer no mundo, conosco, na Bíblia, na vida, que não importa o que nós façamos, não vai mudar, porque é a vontade dele e ele que manda, isso aqui tudo. A terceira vontade, então, seria a vontade moral de Deus. Moralidade, aí essa já vai estar tá lá em Salmos 40 80, 40, 80 e em Efésios 5, 17. Que é a vontade do nosso comportamento, que tem a ver com a nossa conduta, que ele traz um pouco isso nos mandamentos, né? E depois na graça, através da vida do Senhor Jesus Cristo. É a vontade moral do Senhor, tem a ver com como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar, como nós devemos nos vestir, como... Mas é muito maior... Do que a, o de daqui É muito maior do que só o tipo de fala que eu tenho O tipo de lugar que eu vou Ou o tipo de roupa que eu visto Tem a ver com o nosso coração A vontade moral do Senhor Deus para mim, para você É que nós paremos De estar tão apegados com aquilo Que não vai nos trazer felicidade Imagina seu pai Porque Deus é pai Então imagina seu pai Ele olha para você e ele quer o melhor para você seu pai, sua mãe, seu tio, né, quem você considerar sua figura paterna, mas nós chamamos Deus de pai. Então, ele vai olhar para você, ele vai querer o melhor para você. Independente se você vai trabalhar, se você vai estudar, se você vai se casar, se você está em depressão, se você está muito feliz, se você engordou, emagreceu, vai na academia, ele sempre vai querer o melhor para você, no contexto que você tiver. Então, se você estiver na academia, ele vai querer que você seja o melhor ali. Se você estiver na escola, ele vai querer que você seja o melhor na escola. Então, esse Senhor, esse Deus, é o Pai. É o que vai olhar pra você e vai falar assim, independente da sua personalidade, independente dos seus sonhos, independente da minha vontade soberana pra você, quer que você seja feliz, é que você se comporte da forma que você vai atrair melhores coisas pra você. Sabe quando a gente põe um chinelo havaiano, uma roupinha, vai ali na esquina e compra um pão, mas se depois você chega pra alguém e fala, ah, vamos num casamento, você não vai com aquela roupa? Você coloca outro porque não condiz, né? E Tina. Apesar de que eu amo Tina Não condiz e Tina e shortinho no casamento. Então, tem coisa que não condiz quando nós somos. Entendemos que somos muito amados pelo Pai. Tem coisas e pessoas que não combinam com o ambiente de glória do Senhor. Então, às vezes. Você fala, Deus, mas a sua vontade para mim é muito difícil. A sua vontade não é a mesma que a minha. Eu tô te pedindo, pedindo, pedindo e o senhor não faz. E às vezes ele tá com tudo pronto. Você só não está com o moral, o comportamento, o vestuário, o coração. É, disposto, pronto e apropriado para tomar posse desse ambiente de glória. Entendeu o que eu estou dizendo? É mais ou menos assim. Você já foi convidado para o casamento, o buffet já está servido, a festa já está rolando... Só que você foi barrado na porta porque você não está com a roupa do convite. É, a graça do Senhor ela é muito maior que isso. Se Jesus quiser te colocar pelado dentro da festa, ele vai te colocar pelado dentro da festa. Mas existem coisas que nós só vamos conseguir aproveitar melhor. Nós só vamos conseguir desfrutar da graça do Senhor se nós tivermos um pouco mais adequados. E essa é a ideia da lei dos mandamentos. Então, basicamente, se você entra num casamento bem vestido, você vai ter uma experiência. E se você entra num casamento pelado, você vai ter outra experiência. Entendam <risos> o que eu quero dizer? Então, em uma você vai ter um pouco mais de liberdade, vai poder desfrutar. É, coisas mais importantes vão ser vistas. Em outra, bem, o dia que você for num casamento pelado, você filme e me manda. Não, por favor, não faça isso. Eu só quero dizer assim. É, é tão óbvio que às vezes nos incomoda. E eu creio que durante esse vídeo, o Espírito Santo pode estar ministrando no seu coração sobre o que, que não está... Combinando com a vontade de Deus na sua vida Sobre qual amizade que não está combinando com a vontade de Deus na sua vida Sobre qual comportamento que não está combinando com o moral de Deus para a sua vida Então essa é a vontade moral Tem a ver com obediência ou desobediência Tem a ver com comportamento, tem a ver com seres humanos Então ela pode não acontecer Porque se eu decido não fazer porque eu tenho livre-arbítrio, eu não vou fazer Diferente da vontade soberana que sempre vai acontecer porque é vontade de Deus Amém? Entendeu? Não sei se você entendeu. Estou fazendo um vídeo. Enfim. Então, primeira, vontade eterna de Deus. Que todo mundo se salve. Segunda, vontade soberana de Deus. Vai acontecer independente a gente só tem que descansar e ter fé. Terceira, vontade moral de Deus. Isso tem a ver com o nosso comportamento, as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio e como nós queremos ser e de que forma queremos chegar na, na glória, na presença do Senhor e nas promessas dele para nós. A Priscila Alcântara uma vez tuitou um negócio que é maravilhoso, que ela fala assim, é, não é... Você que está sendo preparado é? não, não é a sua bênção que está sendo preparada para você, é você que está sendo preparado para a bênção que já está pronta. E é exatamente vontade moral. E a quarta e última vontade seria então a vontade de Deus espiritual. Qual que é a vontade espiritual de Deus? É a vontade relacionada com dons dons do Espírito, dons de fé dons de milagre, dons de maravilhas, dons de cura, dons de transformação, dons de libertação, dons de palavra de sabedoria, com os dons. Dons são presentes, presentes espirituais, que podem nos ajudar tanto a servir ao Senhor, quanto a ter uma vida com Ele, quanto a ser usados pelo Espírito Santo. Eu tenho aqui um milhão de vídeos falando sobre dons do Espírito, mas essa é a última vontade do Senhor, não a última de tempo, né? nessas quatro. Essa é uma das vontades do Senhor, a vontade de Deus em distribuir os seus dons, tá lá em 1 Coríntios 12, 11. Gente, vai estar tá aqui embaixo, depois vocês leem, por favor. Porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Então, isso já tem a ver com os dons e talentos que o Senhor nos dá. Então, seja orar em línguas, seja interpretar as línguas, seja dar profecias, seja poder pregar e todo mundo entender, ou curar alguém, ou simplesmente ter mais fé, porque fé também pode ser um dom. Então, esses dons também é da vontade de Deus, e esse você pode pedir. Então, esse você pode orar e falar, Senhor, eu quero seus dons. Eu tomo posse dos seus dons. Agora, quando você for orar, não ore pedindo pra ele te dar uma coisa que ele já te deu. Ore tomando posse pegando aquilo que já foi comprado. Em outras palavras, imagina que eu viro, deixa eu ver. Vou uma lhama aqui. Imagina que eu viro e falo assim, olha, comprei essa lhama, essa lhama está aqui, é pra você, é só você vir aqui e pegar. E aí você vai falar assim, tudo bem, me dá uma lhama, compra uma lhama, cadê a lhama? E eu tô aqui. Gente, eu comprei a lhama, ela está aqui, é só você vir aqui e pegar. E você tá assim, me dá uma lhama, por favor, eu quero tanto, fulano, tem uma lhama, eu quero uma lhama. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus lá na cruz, não que Jesus seja uma lhama, mas que Jesus lá na cruz já te deu todos os dons. Ele já liberou pra você tudo que é riqueza espiritual. Tudo que estava sobre ele já está sobre nós através do sacrifício da cruz. E nós ainda ficamos pedindo isso pra Deus. Então... A palavra do Senhor já é muito clara em Coríntios, nas cartas e na salvação. Você já recebeu tudo que era sobre o Senhor. Os dons já foram derramados para nós. Então nós só temos que buscar, pegar, entregar, ir lá e buscar. Então você vai parar de orar falando: Deus distribui seus dons. Deus me dá o seu dom. Deus me deixa interpretar línguas. E você vai começar a falar assim: eu tomo posse. É meu. Eu pego. Eu quero. Amém? Então que o Senhor te favoreça, em nome de Jesus.